Olá meus ursinhos, tudo bom com vocês? Hoje fico com mais um vídeo Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito Ativando as notificações para receber todos os vídeos E vamos começar a do vídeo. deixa o um like Estou aqui com uma maravilhosa é. Eu você sou o um sobrevivente Volto a, é. a te encontrar. Eu estou no banheiro é, é... Dá cagadinha, ah, é. né? Sempre bom Sim. Oi pessoal, como vai vocês? Eita Espero que esteja tudo muito bem, né? É... Ai, ah, eu... eu não gosto de quando tem que apertar a porta com ele. Deixa. Epa, epa, ouvi um negócio ali meio vermelhinho. Ela saiu! Ai, epa! Não... Ai epa! que coisa! A moça saiu, a moça saiu. A bolsa. Triste, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Sai da minha mesmo. tela ai engraçado que ainda tá com Gente, com easter, egg, easter, easter, easter, easter egg, easter egg Easter egg Star egg que, okay, okay. Ah, yes. Aqui é atrás Negócio, primeira pessoa Aí fica o negócio sabe? Aí vai pra direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Esquerda Oh aí, um easter egg de não sei o que é. Oi, Mari. Ah, moleque, que susto. Oi. Ai. Poli. Poli, bora jogar. Ai. Tem que eu apertar. Para né? eu vou botar. Eu, eu quero botar. Vou... Ok. Não, vou botar bem o mapa rápido. Ah, mas não vai dar tempo, tudo bem. Aí vai, vai direita. Foi... Direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Pronto. Esquerda, né? Eu acho que Boa falei hora. certo. Ai, não tem como mais voltar, não. Tá voltando lá pra poder voltar. Vou tomar Vamos Então, essa aqui é gigante, essa bola. Eu sou um sobrevivente. sobrevivente. Eu tô, eu tô sobrevivente. aqui no avião, mãe. Eu vi um negócio no avião, beleza? Eu vi um negócio eu verde sei. aqui. Avião? Eu vou ficar aqui. Não, verde. Verde. Eu pensava ficar no um computador. Ah, onde um que... é que a besta é Spawn? Onde é que. O avião é, então. é verde. Aqui, ah, é um computador. perdão. O avião não. é verde? Ah, o avião é verde. Deixa eu deixar Vem perto do avião tá, que posso deixar deixar. Um eu Deixa vai o computador. Se eu aqui. deixar aberto, vai ver que tem alguém aqui. Fecha! Ah, ela tem um negócio aqui de escapatório. Eu vou colocar o eu som, tô... gente. Eu não vou botar som, porque eu também assisto com tudo. Eu vou colocar pra saber se ela tá perto ou não. Eu tô hackeando o computador. Beleza. Só tem nós. Ih! Ela saiu do jogo. E eu, eu não sou gosto. boa nesses negócios, eu... Cara, se a, gente, se a gente não consegue nem cons... é que é direito um computador, Imagino imagina só, só, nas duas. É. Não, Meu No coração. Ela tá pra lá, pra lá. A favor, que daqui seja, seja o último. Vou botar a aqui, budê. Meu Deus! Meu Deus! Não vai para o segundo andar. Hum. Tem que ir Ah, saiu do jogo. O que, que está acontecendo nesse vídeo? Eu não sei, minha filha. Deixa eu ver quantos, quantos chances eu tenho. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Né, para a questão. valeu. Então, gente, voltamos aqui. Ah, <risos> ah Eu não. sou a besta. Sobre a besta e a ah, marca bem apressada. Eu sou monstro. Já era. o que era. Eu eu sou eu tô... Ai, que susto. Ah, eu tô fazendo na minha vida. Eu tô procurando o um computador e não acho não essa montanha. Obrigado. Computador é meu filho, cadê você? Quem é? Ah, tá pensando que era eu. É o quê? Você gritou por quê? <risos> eu tô meio. Eu tô meio você gritou por quê? Por nada não. Nada não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tu lembra de botão, Nada, não. Nada, não. não Você, não, não. Serve A eu não menina aqui vendo. entrando no lugar onde eu tava. Assustou. Aí eu saio correndo de perto dela por, ca por causa que a gema dela brilhava. O que? É brilhava? Tem. Ai! A gema da menina brilhava. Tem. Era aquela gema branca eu achei que era a tua. É não. que foi já me apanhou. Que foi já me apanhou. Não volta aqui. Volta aqui. Não, não. Que, que é isso. Rapaz? Não, eu não é só batidinha na cabeça É ah, que tem que estar geladinho Tá muito quente Ah, eu recuso Eu recuso essa oferta Recuso, recuso a oferta Tá bom, tá bom Recuso essa oferta Recuso uhum. Você uma Você recusa? Mano indivíduo atende para nós oh, Oi Oi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 Eu sei lá. A minha mãe. A Saíram. Saíram. Cadê? Eu não gosto de jogar nesse mapa. Tá passando o carro do som. Né? É. O carro doce é tá passando em sua casa. Ele sempre está aí. Parece arropear seus vídeos. Oh. Pro Ai, calma, mulher. Você poderia dar uma dica? Eu sou ruim. Ah, não, não, não. não. Só um diquinho. O oh. dica de nada. Meus computadores! E cadê você? Oi, Fefe! Tá Tudo bem? Você não me viu, sua querida minha. Seu queridinha, essa amiga. Não, não tinha visto o nome. Hum, hum, hum. É sério isso? Sério o que minha amiga? É lá, minha cara capi, capivara. Pô, você quer é errou, mano? Foi do. Na... Ui, ah, vem a você. moça! Vem, moça! Pegou! Vamos, vamos moça! <risos> Gente do céu! Ela tá vindo, né? Ai, meu Deus! Bora! Bora, pelo amor de Deus! A menina, bugou? Sei lá! Ui, foi! Cadê você, Fê? Eu não sei! Cadê? você? Deus! Eu não sei eu talvez você saiba, mas eu não sei onde é que eu tô. Eu sinceramente estou perdida. Você tá perdida? Eu nunca vi esse mapa na minha vida do Roblox. Está perdida? Sim, hum, você tá perdida! Você tá perdida! <risos> se você estivesse perdida, você não teria salvado ela! Meu Deus, gente, desculpa aí, eu descei alto demais, né, meu querido, pareceu parece que uma... Ô, Rafael, se eu não sai daqui, ainda menos eu vou morrer, né, que eu tô percebe que não tá baixando, aí ela vem te salvar e ela passa pela gente, não vou Ah, fala sério, né? <risos> E aí, Fê? Sério isso? Seríssima. Sério isso, Wilson? Exatamente, Wilson. Eu sou um monstro chamado como Chupa Manga. <risos> <risos> sou Chupa Manga, rapaz. Que isso? Ela saiu. não <risos> saiu. O que, que eu consegui pegar foi tu mesmo. Meu querido Smurf. Então, meus gostinhos, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deus ama vocês e tchau. Tchau.